O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Eu estou aqui na região da Avenida Paulista, em São Paulo. E logo atrás de mim está o meu local favorito para tomar um bom café, que é o Starbucks. Mas o que, que acontece? Você entra num Starbucks desse em qualquer cidade do mundo. Você vê as pessoas conversando, discutindo, fazendo negócios. E o mais interessante de tudo isso, as pessoas são totalmente diferentes. Você vê um executivo, você vê uma senhora... Você vê um cara bem jovem, com cabelo grande, você vê de tudo um pouco. Na negociação a mesma coisa, você tem pessoas com estilos diferentes. Tem pessoas mais conservadoras, você tem pessoas mais descontraídas. O problema é que cada um gosta de vender, de comprar, de negociar de maneira diferente. E não necessariamente é aí que é o grande problema da maneira como nós gostamos de vender para o cliente ou de negociar. Cada um exige uma postura totalmente diferente. Tudo isso você aprende em detalhes no nosso curso online Vendedor Campeão. 10 módulos de A a Z, tudo o que você precisa para vender valor, para negociar melhor. Não deixe de dar uma olhadinha aqui no site. Mas voltando aqui ao nosso papo de estilos. Quando você está negociando, por exemplo, com uma pessoa que é sociável, aquela mais alegre, você tem que ser descontraído, falar de emoção, de sucesso. Está negociando com um metódico? Tudo que você falar de sucesso, de emoção, vai ser um efeito oposto. Fale de números, fale com vocabulário mais conservador, mais contido. Quer aprender tudo sobre estilos de clientes, estilos de venda, estilo de negociador? Visite o site vendedor campeão sem o tio.site, tá bom? Eu encontro você lá, um grande abraço, boas vendas! Obrigada pela audiência e até o um próximo programa, onde você vai encontrar mais dicas e entrevistas para o seu desenvolvimento profissional.